Porque vindo de uma empresa familiar, né, eu, eu tive que quebrar paradigmas. Minha família vendeu né, a pastelaria em 2003, aí eu fui pro Japão, e eu nunca mais queria mexer com isso, tá? Por quê? Eu falava, não, eu quero agora trabalhar, né, pra alguém. Então, eu fui no Japão, fiquei lá durante cinco anos, só que aí você volta, o que você vai fazer? Então, como sempre, eu trabalhei só com a minha família. Hora que eu me vi, meu irmão, né, chamando de novo, né, avô, ah, vou, vou montar um delivery de pastel, você vem trabalhar comigo. Hora que eu vi, hora que eu vi, hora que eu vi, eu já tava dentro. E aí, no começo, ele chamou eu, que na época era meu marido, né, pra gente trabalhar junto com ele. Foi muito pouco tempo, aí meu irmão já pegou e falou assim, ele passou o negócio, né, é, pra mim, para ele. E aí em 2011 né, nascia o Arigatô Pastéis. Mais ou menos uns dois anos depois eu e ele a gente acabou se separando e aí eu me vi sozinha, né? Porque sempre eu tinha alguém, na... quando tinha o outro era meu irmão, nessa eu tinha começado com ele. Então quando eu me vi sozinha, né, eu quis desistir chorei muito, porque eu falava, não é isso que eu quero. Então, assim, eu também não estava dando valor ao que eu tinha. Então, eu sempre tive transparência com os meus fornecedores. Então, na época que eu fiquei no vermelho, eles entendiam é, os prazos, eles, eu negociava. Então, tudo isso, para mim, foi uma vitória, porque eu comecei a aprender a fazer sozinha. E aí, o que, que, eu, que eu vi? Que eu tinha a necessidade de me aperfeiçoar. E aonde eu ia procurar isso? Então, aí o Sebrae, ele começou a me dar essa capacitação. É, ações, né, é, financeira, pessoas, Martin, foi um conjunto fazendo os cursos, começou a aumentar as vendas, que às vezes as pessoas passam ali e vê aquilo lotado, nossa, que movimento, mas teve, teve muitas coisas ali atrás, sabe, quando a pessoa está recebendo aquele pastel, que isso vá, a forma como eles estão manipulando, a forma como eles estão, tratando o cliente. Então são, são coisas que eu tento passar para os meus colaboradores. Quando a gente tinha outra pastelaria com a minha família lá quando tudo começou, eu não tinha vida social. E aí é, eu comecei a entender, né, que ah, eu tenho um, um, um comércio, então as pessoas tá tá festejando, tá passeando, tá isso, tá aquilo, e é onde que eu me encaixo. Aí eu fui entender que eu tinha que criar pessoas dentro da minha empresa, quando não estivessem, as coisas iam ter que andar do mesmo jeito. Isso daí foi onde assim foi fundamental o sebrae para mim, porque vindo de uma empresa familiar, né, eu, eu tive que quebrar paradigmas e eu ainda estou quebrando dentro de mim, numa sexta-feira ou no sábado, Vamos supor, se eu tiver um evento para ir, eu sei que eu posso deixar para eles cuidarem. Então isso é criar valor. Então por isso que eu falo que é muito mais além um pastel. Não é só fazer um pastel. Então eu consigo hoje ter olho clínico em tudo. Só que hoje eu só entro quando precisa, quando uma emergência, se tá faltando algum colaborador, né, porque hoje eu tô entendendo qual que é o meu papel. O meu papel é ser a gestora, administradora. Então, por isso que eu falo, por que que eu chorava? Porque no passado eu tinha meu irmão, depois no começo eu tinha, né, que era meu marido, depois, a gente, acabou se separando. Então, eu sempre tinha alguém e aí eu me vi sozinha, então eu tive que aprender a gestora, a empreendedora, né, então é isso que o Sebrar está me capacitando. Não foi só cara bonitinha, né, teve muito, muito choro mesmo, entendeu? Então, uma palavra que eu resumiria é vencedora. Eu sou a Rosana, da Arigatô Pastéis, e essa é a minha história.